Galera, acho que eu encontrei o pro player Que tem as skins mais insanas Desse Major, tá sendo tipo uma competição pra player pra cá Pra player pra lá, com skins iradas Que valem tipo milhões Mas sério, eu acho que pra resolver Esse conflito, essa disputa aí De qual pro player que tem as melhores skins Eu trouxe hoje um cara que tá carregado Mano, ele recebeu emprestado Algumas das skins mais insanas do CSGO. Estamos falando do Brook da Phase Que atualmente é o time Top 1 de CSGO pela HLTV Ontem eu postei o um inventário dos players Da Navi, né, que é o time top 2 Atualmente, hoje vamos analisar então a FaZe, esses cinco players Começando pelo Kerrigan, que eu não consegui encontrar a Steam dele, mano Então, vamos descobrir as skins que ele tá usando rapidamente Analisando aqui um joguinho da FaZe contra a Bad News Eagle Ó, galera, o Kerrigan tá com M4S stream e luvas Pandora Eu gosto muito da SM4 E a gente consegue ver que ele tá usando uma Butterfly Rubi, galera Ó, oh, é isso mesmo, galera Kerrigan tá aí com a Pandora Butterfly Ruby m 4 s e Print E uma bela AK Com quatro adesivos da FaZe, mano Ficou legal aí É a AK Slate Eu quero logo conferir o inventário do Brook Vamos direto no inventário dele Ele recebeu muitas skins iradas pra jogar o Major, galera Se liga só como é que o homem tá carregado, mano A primeira página, só skins high tier Dá fácil, mais de um milhão de reais aqui M9Safira 0.006 Que scoutzinha Tem um bye -bye. Power aqui, muito louco, mano Pouco antes da cabeça do tubarão Irado esse craft. Tem mais coisa vindo, galera Vocês querem dar uma olhada aqui no combo de Luvas Vice com essa faquinha Blue Jam que foi emprestada pro Brook jogar esse Major. Se liga só: É uma Karambi de 387, galera. Melhor pattern entre as Carambi que Case Hardnets. Essa faca aqui foi vendida recentemente. Quase 600 mil reais. E esse aqui é o kit, galera. Você tá maluco, mano. Irado demais. Continuando, o que mais tem de interessante no inventário do Brook? Uma Desert Eagle com o Holográfico e o adesivo do taco. Uma K muito louca. Que é a Pac-Man Wild Lots Um iBuy Power Três dignitas Como se fosse o Pac-Man Mano, se não tá um inventário mais caro dos pro players do Major Tá entre os inventários assim Que mais estão combinando Temáticos, tá ligado? Se liga nesse kit, mano Luva perfeita Casinha irada E faca perfeita Aí tem mais, tá, galera? Ele tá também com uma Desert Hydra Com by Power holográfico O Brook é o Alper da Phase, né? Então faz total sentido Desde o dia que essa Alp foi craftada Eu não entendi ainda Tipo, se foi um bom Craft ou não Mas é um único no mundo E é muito irado Só não sei se Sei lá, velho Eu não sei Meio estranho né E aí tem também um m 4 s Welcome to the Jungle Com quatro adesivos holográficos De Kata 2014 Todas essas skins Meio que combinam Porque foram emprestadas Pelo mesmo colecionador Inclusive ele mesmo Craftou algumas dessas skins tá Tipo a Alp, Desert Hard Foi craftada Pelo colecionador Que emprestou O mesmo vale aqui Pra AK Wild Logos Tem uma Glockzinha Feita também Com a Bear Power Muito maneira E tem também Uma caramba de Safira Que no inventário do Brook Galera Mano tá muito recheado De skin tops O inventário dele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 os players da Face também estão com skins maneiras Bora ver aqui o inventário do Rain Ó, oh, eu acho que ele é o tipo de pro player que não gosta De skins extravagantes e tals Ele tá com uma glockzinha feita com Um adesivo dele, a nova M4S Night nice Terror também com um adesivinho dele Uma USP Orion com Faze o Face Dourado, uma M4S Mecha Com três Face e um adesivo Dele, né, muito massa esse patchzinho Confesso que essa aqui ficou bem Maneirinha, mano, adesivo da Face aí, holográfico, muito louco, velho. Ó, top, mano, aí ele tem aqui uma desertinha Adulterada Com três adesivos da Face dourados Kitzinho maroto aqui Butterfly e M9 Safira Na outra página Uma Karambit Rubi Uma M4x4 feita pra ele, cara quatro adesivos dourados na Imperador Nossa, eu achei esse Perfect muito louco Acho que combinou muito os adesivos dourados com a skin Nossa, tem também a AK Imperatriz Cara, que massa esse kit eu nunca fui muito um fã de adesivos dourados e tal, mas, cara, tem umas skins que ficam fantásticas. Galera, o Twist também emprestou umas skins bem maneiras pro inventário dele. Vai ter Carambit Blue Jam aqui. Vamos começar aqui, ó: Red Maze e Luvinha é bem maneira. Aqui já tá cheio de skin. Carambit Emerald e Carambit Blue Jam. Não tem o float muito bom e nenhum pattern muito bom, mas é Blue Jam. Aí ele tá aqui com uma Dragon Lore e uma Gangner e uma Príncipe também. Uma casinha com Titans. Não curto muito a Black Lemonade, mas. Beleza, tem gente que gosta Aí ele tem também mais umas facas Como Emerald, Ruby, Safira O bicho tá carregado, mano E a gente tem que analisar também as skinzinhas do Hobbs. Ele tá com uma cara embaçada aqui, mano É meio que uma mistura muito louca, né, velho Crown, LDLC, LDLC Dignitas numa Blue Gem No mínimo aí, diferenciada, né Não é todo dia que a gente vê uma casona assim Colocada de muito louco Aí tirando isso, ele tá com uma em Souvenir aqui Umas escolhas legais aí de M4A1S E é isso aí, mano, Assim, o Brook realmente levou pra outro patamar, pegou quase 2 milhões de reais em skins emprestadas pra jogar esse Major. Se ele não tiver com um kit mais massa, a gente vai ter que achar o cara que tá com skins mais legais que ele. Mas assim, eu acho que ele tá com um dos melhores inventários entre os pro players do Major. Vamos continuar acompanhando, deixa o like aí nesse vídeo que a gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!